Os adversários atacarão em 30 segundos. Um gorila gigante, que nem naqueles videogames antigos. Selecione o seu herói. Jogo pra ganhar! <risos> Beleza! Vamos mostrar como é que se empata! Uh. Venham-se ao plano! E se vocês se meterem em frente, estou aqui para vocês! Começa em 30 segundos. Eu adoraria Eu é hora de alcançar a minha ave! Eu ninguém me para. É hora de. Todos os sistemas. A carga chegou ao ponto de controle. Se volta à luta. Uh -huh. Cada mais este... O que isso? Na O vai chegar! O Agora Injetar Vamos levar até a gente no um concluída Pontuação 3 a 0 Mudando de lado o seu herói. Ah, teu autógrafo. Só se você também me der o seu. Eu adoro o seu alcumbia. Agrupem-se aqui. Beleza. Os adversários atacarão em 30 segundos. Um gorila gigante! Que nem naqueles videogames antigos. Eu ouço isso bastante. Interessante. E aí? Eu adoraria. E aí? Ei! Hey. Música é o melhor remédio. Cinco, quatro, três, dois, um. Os adversários estão atacando. Detenha a carta. Preciso de cura! Apocalipse de um homem só. Aqui, seu remédio. Valeu. Agrupem-se na minha. Oh. Faltam 60 segundos. Calma, que a dor passa. Hora da pesca! Vou botar uma coisinha mais adequada. Você está na minha vida. Ah. de Faltam 30 segundos. Abram! Não se preocupem, queridos. A cavalaria chegou. Cura melhorada. Agora, ninguém me para. Faltam só 10 Faltam segundos. Bastam eles, levados. Tanto para Final. 3 a 0 Vitória Jogada da partida Поготовно, готовности! Солдовать! Uh Огонь! -huh. Uh -huh. uh -huh.